Algumas pessoas precisam compor renda para conseguirem ser aprovadas no financiamento. Mas e aí, você sabe qual que é o maior problema de tudo isso quando você compõe renda para conseguir este apartamento? Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma vez aqui no meu vídeo. Meu nome é Márcio Guimarães, se você não me conhece, eu sou corretor de imóvel, eu sou empreendedor investidor especialista em ajudar as pessoas a comprar o imóvel será aprovado no financiamento para realizar o seu sonho o vídeo de hoje como você já percebeu no início desse vídeo aqui ele é um pouquinho polêmico porque alguns colegas é, que trabalham na nossa área né eles oferecem sim e é normal é super é uma prática é super positivo quando você sabe utilizar a composição de renda antigamente para você compor renda você precisava ser com a sua esposa né uma pessoa que tivesse casada com você no papel ou ou se você tivesse um relacionamento estável hoje já não é assim hoje você pode fazer com qualquer pessoa. A Caixa tem uma prática, o Banco do Brasil tem outra, o Santander tem outra, mas a Caixa Econômica Federal, que é uma campeã e uma recordista de financiamento, ela hoje pode você fazer, com, permite você fazer a composição de renda com qualquer pessoa. Você pode hoje fazer uma composição de renda com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com até um amigo. Eu já fiz é, financiamento imobiliário com duas pessoas, que moravam juntas, né? não tinha nenhuma relação é, é, de parentesco, e eles conseguiram financiamento juntos, sim. O banco permitiu. Obviamente que o banco vai fazer uma análise. O banco vai fazer a análise da mesma forma como fa faria para uma pessoa que é parente ou não, marido, mulher ou não, são duas pessoas diferentes, dois CPFs. O que você precisa saber é que para conseguir esse financiamento é necessário ter o um nome limpo ter renda compatível então justamente a soma das duas rendas você consegue aí uma capacidade de financiamento maior aí que entra o assunto do vídeo de hoje onde você precisa saber né e a outra pessoa também que está fornecendo o seu nome para fazer o financiamento aí junto precisam saber antes de dar um ok e partir para frente sem nenhuma consequência, sem saber quais são os motivos. Vamos lá. O primeiro é que as rendas precisam estar, obviamente, equilibradas, né? E cada renda, vamos supor que você tenha 3 mil e a outra pessoa tenha 3 mil. Seu irmão são dois irmãos. Então vocês têm a renda somada de 6 mil e se for fazer um financiamento, os dois 50% são responsáveis por este financiamento. Ok? Na maioria dos casos, quando eu falo sobre o risco do, de, da, da, de compor renda, é que, vou te falar que mais de 90% é utilizado a mesma renda, porém, esta pessoa que está fazendo a composição não é responsável pelo imóvel. Quem é responsável pelo pagamento... É uma pessoa apenas. Ela só utilizou a renda para poder conseguir o financiamento. Isso está acontecendo com você? Você conhece alguém nessa situação? Escreve aqui para eu saber se realmente isso é mais comum do que a gente acredita ser. Eu falo de experiência própria porque a gente faz financiamento é, e a gente sempre vê essa situação acontecer. Qual é o risco de você que está emprestando o nome. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é caso esta pessoa responsável pelo imóvel precisa fazer realmente um cálculo certinho de sua renda, de todas as suas responsabilidades, porque caso esteja sendo feito um pagamento maior do que realmente pode a renda compor, pode ser que você venha a ficar inadimplente e consequentemente esta pessoa que é responsável responde junto com você. Na, ao banco. Se esse imóvel vier a ser resgatado pelo banco e for para leilão, realmente as duas pessoas são responsáveis por isso. Essa é a primeira situação que ambos precisam saber. Não adianta ter controle, ter um contrato por fora, que essa pessoa é responsável, que só está emprestando o nome. Não, legalmente os dois são responsáveis pelo pagamento daquela prestação, ok? Uma outra situação que eu vejo que é muito comum acontecer é quando você empresta o nome ou pega emprestado o nome de alguém para compor renda, você precisa saber que os dois são responsáveis pelo imóvel. Se esta outra pessoa vier a casar ou vier a, a, a ter filhos, herdeiros, né, é, vier a infelizmente falecer e tiver herdeiros, o seu imóvel que você realmente está financiando, que está pagando e ele é seu, por mais que você tenha renda melhor para suprir não precisaria mais dele, se isso acontecer, o imóvel pertence aos herdeiros. Então é necessário ter um acordo com a ex-esposa, se se separar, o ex-marido se separar, com os filhos, para que você não venha a sofrer problemas futuros na hora de vender ou na hora de legalizar, trazer tudo para o seu nome, entendeu? Este é um dos pro maiores problemas na hora da composição de renda lá na frente. Ela é fácil na hora de fazer, compõe, venda, assina, beleza? O imóvel é teu, tá pagando, mas na hora de desfazer, aí vem realmente um grande problema, porque o espaço de tempo, desde a compra até a quitação, às vezes leva 10, 15, 20, 30, 35 anos. E isso é muito tempo, e a pessoa já teve uma outra vida, já passou por uma, duas, às vezes, esposas, e aí você vai ter um grande problema porque ele também pertence, ele tem um bem legalmente e alguém pode pedir. Se ele tiver uma empresa, essa empresa entrar em falência, algum funcionário colocar ele, no, no, no, no, processar ele, este imóvel entra como garantia para pagar os, os, as dívidas que esta outra pessoa compôs renda. Então é risco para os dois lados. Um outro, um terceiro ponto que eu gostaria que você soubesse, vocês dois, é quem emprestou o um nome para fazer a composição de renda, caso venha precisar fazer algum é, buscar algum financiamento habitacional do governo, ou seja, no caso a verde e a amarela, não vai poder. Não importa se você não mora no imóvel, não importa se você apenas emprestou o nome, mas no para financiamento, legalmente dentro do registro, você já teve um imóvel, tem um imóvel e você não vai poder participar de nenhum programa do governo para financiamento habitacional. Porque é muito bom na hora de fazer, na hora de vender, coloco minha comissão no bolso, tranquilo, fiz a venda, você está satisfeito, você está feliz da vida porque conseguiu o seu financiamento, a sua casa, mas aí eu te gerei um probleminha lá na frente que é um problema seu, mas que eu não te alertei, correto? Esta é a minha função aqui como corretor de imóvel, como educador, consultor, te dizer. Se você quiser fazer, vá à frente, faça, mas tenha essa, essa, essa ideia que realmente você precisa resolver isso o mais rápido possível. Ok? Se você quer me dar uma força e gostou desse vídeo, dessas dicas, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e aciona o sininho para que o YouTube perceba que esse vídeo tem relevância e indique ele para outras pessoas e você me ajude a crescer aqui na comunidade. Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!